Vamos dizer que, de alguma forma, você seja o primeiro ser humano a fazer contato com alienígenas. Sim, eu sei que é bastante improvável, mesmo acreditando que eles estejam lá fora. Dificilmente isso vai acontecer comigo ou com você, mas eu acho uma boa ideia parar por alguns minutos e pensar no que você faria. Sabe por quê? Eu te respondo. Cientistas e historiadores concordam que este seria o momento mais importante de toda a história humana, mais importante até do que isso. Existe até um consenso geral de que as futuras gerações irão dividir a história humana em pré-contato e pós-contato, ao invés do clássico antes e depois de Cristo que usamos até hoje. Ou seja, você será a pessoa mais importante da história, mais até do que Jesus, já pensou? O dia em que você fizer contato será lembrado para sempre. Em todas as culturas e civilizações, enquanto a raça humana existir. Será o momento de definição para toda a nossa espécie. Mas calma, sem pressão. Se você pensar demais, pode bater aquela ansiedade e estragar tudo. Então, aqui vão algumas dicas para você ficar tranquilo e evitar a primeira guerra nas estrelas. Primeiro de tudo, não se mexa, eles já devem estar acostumados com coisas se debatendo e tentando fugir. Provavelmente já pegaram algum animal e observaram ele entrar em desespero até morrer. Eles sabem que isso é o que organismos sem autoconsciência fazem, então ficar parado é a primeira coisa que você precisa fazer para mostrar para eles que sabe exatamente o que está fazendo, mesmo que não saiba. E você realmente não precisa entrar em pânico. Uma espécie tem que ser tão avançada tecnologicamente para viajar pelo espaço interestelar que nós não temos a mínima chance em uma luta contra eles. Em um conflito, não seria lasers versus metralhadoras, mas sim armas nucleares versus bolinhas de sabão. O fato de você ainda estar vivo significa que eles querem se comunicar. Então, não se assuste. Eles vão parecer estranhos, se é que terão corpos físicos. E eles provavelmente não se parecerão com nada que já tenha evoluído na Terra. Por isso, o próximo passo é encontrar um meio de comunicação. Eles não vão falar a nossa língua, e talvez não possam ler nossos pensamentos. Talvez eles não usem sons para se comunicar, ou até nem consigam ouvir as frequências pelas quais falamos. A linguagem humana com toda a sua complexa sintaxe não irá servir. Sinta-se à vontade para tentar, mas saiba que isso apenas dará aos alienígenas uma ideia geral dos sons que fazemos com a boca. Você não será capaz de transmitir ideias verbalmente, pelo menos não nesse primeiro encontro. Então, escrever é a melhor saída. Mas e aí? Como resumir os últimos 10 mil anos de descobertas científicas de um jeito universal que qualquer um pode entender? Matemática. Os alienígenas não saberão quem foi Pitágoras, mas com certeza conhecerão o seu teorema. Um triângulo retângulo mostrará aos nossos visitantes que os humanos possuem uma mentalidade científica e vai deixá-los curiosos. Então, desenho? Já sei, esqueceu a caneta, né? Então, vai ter que improvisar. Tomara que você tenha alguns trocados no bolso, assim pode dobrar a nota, organizar as moedas e mostrar o seu domínio sobre geometria. Como os aliens provavelmente serão grandes nerds da matemática, eles podem querer te mostrar algumas coisas. Coisas tão avançadas que podem estar fora da sua compreensão, mas não se sinta mal. O mesmo aconteceria até com Einstein. Um bom caminho a seguir seria mostrar para eles que nos sentimos confortáveis com a matemática de base 10 tente desenhar algo assim para eles. Os extraterrestres agora podem começar a usar o nosso sistema de numeração para falar sobre lógica, números primos, pi e até o lambda cálculo. Se você já acabou o ensino médio, deveria saber tudo isso, mas se isso for demais para você, faça algum gesto demonstrando que você não tem ideia do que eles estão falando. E lembre-se, eles não saberão quem foi Einstein, mas saberão sobre a relatividade. Eles não vão chamar de Leis de Newton, mas saberão sobre a conservação de energia. Eles não conhecerão a Mona Lisa, mas saberão que o hidrogênio tem um próton. Eles não conhecerão nenhuma de nossas religiões, mas saberão que pi é um número irracional. Eles não conhecerão o nome Darwin, mas estarão familiarizados com a seleção natural. Também estarão com o um sistema binário, onde dois caracteres repetem, mas não serão zeros e um. Eles conhecerão os operadores matemáticos, mas não os símbolos que atribuímos a eles. Pois é, você provavelmente vai precisar resolver alguns problemas de matemática até se entenderem. Bom, os alienígenas já entenderam que somos seres inteligentes, e um bom jeito de fazer com que nossos visitantes saibam que entendemos sobre astronomia é desenhar algo parecido com isso aqui. Faça uma órbita em torno do terceiro ponto a partir do Sol. Assim, eles saberão que entendemos onde estamos. Isso é bem importante. Ah, desenhe a órbita de maneira oval, não um círculo. E não use setas para apontar as coisas. Isso talvez não seja tão intuitivo para eles quanto é para nós. Revelar aos aliens que nós já descobrimos o nosso lugar no universo é absolutamente fundamental. Isso mostrará que somos curiosos, científicos e ansiosos para aprender mais sobre o cosmos. Mostre para eles que nós mesmos descobrimos a nossa própria história evolutiva. Coloque suas crenças de lado. Não olhe uma raça alienígena nos olhos, se é que eles têm, e diga que o universo foi criado para nós. Talvez esse seja o teste de QI cósmico definitivo, a maneira pela qual todas as raças alienígenas medem a autoconsciência. Você acredita que tudo foi criado em 7 dias por alguma entidade cósmica? Tudo bem. Mas tente deixar isso de lado por algumas horas e siga as instruções desse vídeo. Por favor, não fale o teste de cidadania cósmica de toda uma espécie. Boa sorte, e não estrague isso para nós. Ok, é hora de dar tchau. Vamos voltar para casa e colocar seu nome nos anais da história. A parte mais difícil já acabou. Agora é hora de voltar à civilização e se tornar o ser humano mais famoso que já existiu, sendo o porta-voz dessa raça alienígena. Portanto, siga essas dicas. Peça para ser deixado em uma grande cidade. Sempre sonhou em conhecer Paris ou Nova York? Tente direcionar os extraterrestres para levarem você até lá. Vai ser difícil, pois eles não compartilham do nosso conceito de quilômetro, norte, sul, latitude e longitude. Apontar com as mãos não ajuda muito também. Tente desenhar a paisagem local, como o litoral, edifícios altos ou pontos de referência. Fale com a imprensa local. Não espere até falar com o presidente, muito menos peça para ser levado até um líder. Muita gente vai querer silenciar você, então certifique-se de que todos os jornais saibam que os visitantes são pacíficos e que você é apenas uma pessoa comum que foi pega em uma situação extraordinária. Pegue leve nas referências à cultura pop. Se você for largado na frente de uma multidão de curiosos, escolha bem suas primeiras palavras. Não faça piadinhas ou alguma referência a um filme ou série que só você gosta. Mantenha essa declaração, que será imortal, simples, algo como eles vieram em paz ou fizemos contato, algo que fique legal numa camiseta, sabe? Mesmo se eles te deixarem em um país que você não fala o idioma, pode ter certeza, alguém vai escrever o que você disse. Mas e agora? Como será a vida daqui pra frente? Bom, vai ter um monte de gente querendo sumir com você. Pois é, você será o ser humano mais importante da Terra. E, não importa o que fale ou faça, também será o mais controverso. Talvez você precise de asilo ou até se esconder em alguma ilha por aí. Da nossa parte, fica uma mensagem final. Vida longa e próspera.